E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente vai vir aí com um vídeo novo de Hollow Knight A gente vai jogar um mod bastante divertido, eu achei divertido né Vamos ver se vocês acham também, vocês podem ver ali no cantinho, chama Hollow Point Esse mod é disponível apenas para PC a gente vai jogar um pouquinho Hoje é um dia especial, esse é o nosso vídeo número 600 A gente ia fazer um comemorativo de 500, mas foi postergando. então fica para esse, 600 né Nada melhor do que fazer um vídeo de Hollow Knight que carrega o nosso canal nas costas, aí tem muito tempo e vamos lá, vamos brincar eu vou fazer a parte do God Master com ele. esse mod ele transforma o cavaleiro num soldado hum? vocês vão ver por quê. muito bem, já estamos no banquinho do God Master vocês podem ver que o cavaleiro está portando uma Kalashnikov é, nada mais <risos> nada melhor do que uma metralhadora né? uma metralhadora não, um rifle né e é isso, o mod é isso, você tem uma, um rifle, só que ele é altamente customizável esse, esse rifle que é bastante legal, tem vários amuletos que transformam né, o, o seu tiro né? Vamos mexer aqui um a um e depois a gente vai brincar um pouquinho contra alguns chefes Ele está em português, mas todos os amuletos que estão em inglês são os amuletos que tem interferência na arma né? Por exemplo, Soul Amplifier vai como a arma consome alma, ele vai aumentar o ganho, né, a recuperação dela. Então, esse aqui é necessário. Esse aqui também Grenadier Stone é um upgrade, né, a quantidade de de cargas que a gente tem. Tudo o que envolve o ganho de alma é importante para jogar esse mod, porque a ah, o rifle ele, ele gasta alma, né? Ó. O Dash Master ele tem um, um jeito diferente, então eu vou mostrar. Ele faz a gente pular, ó. <risos> Olha que legal. O Dash Master tem um efeito interessante de mobilidade, porque o Rifle tira um pouco a mobilidade do Cavaleiro. A força inquebrável dá dano em inimigos que eles estão num estágio que não deveriam dar tomar dano. Gunners Grudge. Esse aqui, ele parece que aumenta o... a quantidade de tiro que dá, vamos ver. Hum. Olha só que legal, a gente colocou o fluke troopers Fury. E aí o nosso rifle fica com um tiro igual de uma shotgun, ó. <risos> Bom, tá aí a maioria dos amuletos, né? Agora a gente vai pro Salão dos Deuses. Vamos brincar inicialmente na Moscona pra ver qual é que é vamos lá a gente começou o modo agora então tá tudo tá tudo do lado. a gente dá muito tiro mas eu não estou vendo esses tiros se transformar em um resultado assim muito... Olha o tanto de vez que a gente tirou! <risos> eu teve que usar bastante tiro hein, com essa shotgun Vamos enfrentar aqui o Maulek e ver como é que funciona eu acho que vai ser... fantástico. Só? <risos> Não demos chance pra ele, ele tirou três máscaras nossas, porque a gente fez com bastante estupidez mesmo. Vamos lá, segunda versão dela era punk, hein? De... Ah muito mais mais sacador né? Mas a arma é muito forte a, a versão shotgun ela não é nada legal, eu não achei legal precisa tirar demais Bom vamos tentar fazer o Flugmarm no radiante a gente está com aquele amuleto que é possível atirar no inimigo enquanto ele deveria estar intangível, então olha só que interessante. Será que vai dar certo? É. Não tem a menor chance. Bem chefe, que não é simplesmente só segurar o botão e o Zolt é um deles. Vamos tentar fazer ele com prudência. Príncipe Zult bonito, poderoso. Melhor momento para acertar ele, eu sempre acho. Pra Para mim, o melhor momento para acertar ele é a hora que ele está com os pins de bichinho. Aí, ó. Coitado. Foi um pouco mais desafiador, mas não muito, né? Vamos agora brincar com os meninos gigantes. Muito bem, a gente está sem um amuleto que permite acertar ele neste momento, né? Mas vamos tentar enfrentar ele. A arma tira um pouco da mobilidade Do cavaleiro, mas Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo é legal Hum, tomamos. Ele podia pular, né? Isso, muito obrigado O melhor momento para acertar ele É, é esse Rápido demais para nós. E agora? Feito, derrotado. Bala. <risos> é. Não foi muito fácil, mas não foi muito difícil também. A gente Sim. enfrentou ele duas vezes para conseguir derrotar. Agora para enfrentar o Grim, que eu vou enfrentar o green. A gente vai colocar um amuleto muito legalzinho. Muita calma Tomamos. podia ter desviado, mas... Podia ter desviado também, mas... Isso pra mim é o pior ataque dele, disparado Acabou as balas. De momento. Terrível para acabar as balas. Oh, quase! Hum. Não, não, não! Aê, conseguimos derrotar ele. Foi um desafio aí ter utilizado esse amuleto aí estourando, né? Então tomou dano quadruplo, né? foi legal hein foi legal agora infelizmente não dá para enfrentar a Radiance, porque a gente tem que enfrentar todos os chefes será que é isso mesmo é que dá para abrir se é enfrentar todos os chefes o portão não abriu Bom, vamos fazer o seguinte vamos sair menu e vamos Vamos lá tentar fazer a radiância, né? Tudo meu save normal, eu vou jogar o sintonizado mesmo. Vamos ver o que, que dá. <risos> jogar com esse modo aqui. Perdemos quase uma hora de gravação. Vem radiância, vem! Fala na radiância! Fala, bala, bala, bala! bala, bala. Vem Radiance, vem Primeira fase é sempre uma alegria A última fase que é uma tristeza né? Parte das plataformas As plataformas são mais difíceis que a Radiance em si Não dá pra finalizar lá na metralhadora, tem que ser na espada. O rifle fica voando. Rapaz, deu trabalho, hein? A gente morreu umas quatro vezes com a Radiance Horror, tal Cisco para. aquele ah, texto de sempre. Né? Mas não tem final quando derrota ela assim. Bom, tá aí o mod da metralhadora do. Ah, nem nossa, não é a metralhadora, o mod do rifle da K47. Eu achei divertido, né? Não tem nada a ver com o com jogo, mas é bastante divertido <risos> Fica assim então, pessoal, gostaram? Deixa um like, se inscreva no canal, dêem os nossos vídeos A gente joga Metroidvania, jogos indie, recomendações A gente vai jogar Hollow Knight 2 ou Hollow Knight Silk Song, como é mais, mais conhecido Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre quase tá lendo E fica assim, até o próximo vídeo, ó, viva amizade